Descobri o diagnóstico após fazer exames de rotina. Eu tinha muita informa algumas informações de ensino médio, sim, de sobre palestras, de DST, AIDS... Mas a gente nunca nunca foi entrado na questão de, depois que você contraiu o HIV, como é viver com isso, né? E o que eu não sabia era que muita gente ao meu volta também tinha, né? Só que as pessoas se escondem por conta do medo do preconceito. Quando eu abri a minha sorologia no, no, numa rede social, a minha postagem ela ficou muito conhecida eu participei de um programa de de, de TV isso foi legal porque até nos aplicativos que de relacionamento eu tinha a liberdade de falar que eu era soro positivo só que eu senti que mesmo assim uh, as pessoas enfim, começaram a vir falar comigo pelos aplicativos mas não por quererem relacionar comigo, elas queriam tirar informação, porque, na verdade, muita gente convive com HIV e, infelizmente, também muita gente se esconde porque tem medo do preconceito e pensava, ah, agora eu não vou arrumar ninguém, né, mas foi bem pelo contrário, assim, quando eu conheci o Geandro, que é, quebrou essa barreira dentro de mim, né, eu tinha um preconceito, a gente mesmo tem um preconceito, ah, porque eu tô assim, ninguém vai me querer mais, né. Faz parte da, da qualidade de vida, né, tu te, tu te relacionar com uma pessoa, por exemplo, eu não tenho HIV, eu não vivo com HIV, eu convivo, porque o Giovanni é uma pessoa que vive com HIV e a gente tem um relacionamento diferente, e já faz um ano que a gente está junto e a minha serologia é negativa e vai continuar negativa porque a gente tem várias opções de prevenção, a gente escolhe a que é mais adequada para o nosso relacionamento, e cada pessoa pode escolher, o que a gente precisa é acabar com o estigma. Acabar com medo, acabar com preconceito. A medicação evoluiu, mas a cabeça das pessoas não, Continua sabe? Continua um não estigma, mano. Né? Exatamente. Forte. Eu acho que depois que você descobre sua serologia, você tem que transar muito, você tem que namorar muito, você tem que se permitir, você tem que continuar a sua vida do jeito que é. Vamos mostrar que é diferente, que é possível sim. Eu tomo a medicação e ela me deixa indetectável. Não é somente esse fator, não é somente a medicação que a gente precisa, não. O que me fez chegar indetectável foi uma construção disso tudo. Foi o primeiro acolhimento, foi uh, o profissional da saúde que se disponibilizou a me ajudar, foi o carinho dos meus pais, foi o carinho dos meus amigos, de eu não ter sofrido essa exclusão por conta do HIV. O que as pessoas não sabem é que o estar indetectável é uma forma de prevenção. E, e o fato do Giovanni estar com a carga viral indetectável, além dele estar tá cuidando da saúde dele, ele está cuidando da saúde do nosso relacionamento. Né? É por ele, por mim e por nós. Meu nome é Giovanni, sou HIV positivo, estou indetectável.